Olá, eu sou a Ana, sou engenheira aquícola da Brasil Pins, sócia da Vigor Peixes e eu estou aqui hoje na piscicultura da minha família, Piscicultura Aquacampus, aqui em Golvelândia, no estado de, de Goiás e se vocês estão aqui no nosso site hoje é porque vocês querem saber um pouco mais sobre rede antipássaro então fiquem aí no vídeo que eu vou explicar um pouco mais para vocês Então, essa parte aqui, pessoal, são os nossos berçários, né, que são sete tanques, onde nós fazemos o processo de masculinização. Então, é a parte de alevinagem, né, é onde mais atrai os passarinhos predadores, né, garça, é, mergulhão, martinho pescador, outras espécies aí espalhadas pelo Brasil e... São várias as, as, as espécies, né? Aqui na piscicultura, ó, vocês podem até ver uma garça aqui voando, né? Aqui na piscicultura são vários viveiros, né, escavados. Por enquanto, apenas os tanques da masculinização estão com a cobertura da tela antipássaro. É, aqui já, já, já tá com a tela para fazer a instalação dos outros tanques, né? Principalmente dos tanques das matrizes em formação. Então é muito importante vocês terem, né? essa essa proteção da antipássaro para estar tá evitando a perda por predação tá essa tela aqui que vocês estão observando é uma tela de 100mm né então ela é 10 por 10. É uma malha maior, então tem várias malhas aí a partir de 15 milímetros, então tem a de 15, 20, 25, 30, 50, 100 milímetros de tela antipássaro, tá? Uma coisa importante na hora de vocês forem fazer a instalação, vocês veem, aqui a gente tem uma declividade, né, um barranco mais alto, mas vocês veem que nós conseguimos passar por debaixo da tela e fazer todo o manejo por debaixo da tela antipássaro, né então quando vocês forem adquirir sua antipássaro, vocês já consideram é, a largura e o comprimento que vocês vão querer cobrir e também a altura que vocês vão descer essa antipássaro, para os passarinhos também não entrarem é, por baixo aqui tem algumas falhas porque deu uma chuva aqui muito forte com o vento e acabou prejudicando um pouco aqui a fixação da, da tela tá mas já, né, já estamos é, providenciando o concerto. Então assim, aqui vocês veem que nós conseguimos fazer 100% dos manejos embaixo da antipasto. Então assim, tem algumas pessoas que gostam de colocar antipássaro rente, né? Então elas colocam aqui e já atravessa. Aí quando, quando vocês forem fazer algum tipo de despesca, aí vocês têm que remover essa antipássaro, levantar ela. Então dá bem mais trabalho, né? Mais dor de cabeça aí pra vocês. Então é, essa, essa economia de, de comprar essa parte descendo é uma economia boba, tá? Porque facilita muito pra vocês quando vocês fazem uma estrutura mais alta. É, na fixação vocês vê que aqui tem tem troncos né os postes de madeira é foi passado o fio em toda a extensão ó, vocês podem observar aqui ó o fio então a, acredito que aqui tenha passado a cada dois metros fio é para poder estar tá jogando antipássaro em cima tá bom e fazendo a fixação dela é outra coisa importante tá quando vocês forem adquirir a sua antepássaro é vocês têm que comprar uma porcentagem a mais que é até mesmo a recomendação da própria fábrica, tá? Porque quando vocês vão instalar ela, vocês puxa de um lado, ela repuxa do outro, pela, por, por ela ter esse formato hexagonal. Então, é, vocês não não podem comprar exatamente o comprimento e a largura do tanque. Então, vocês têm que considerar uma perda, porque é, vocês vão ter uma perda uma perda de até 30% no momento da instalação por conta desse puxa e repuxa, tá bom? Então vocês têm que considerar essa perda aí do material, que vocês podem observar que ela não fica certinha, ela tá um pouco repuxada. Aqui no caso nós compramos, né? no caso o meu pai ele adquiriu da nossa empresa é, antipássaro sobrando, pra ele tá trabalhando com margem, tá? E essa fixação ela tem que ser muito bem feita, é, o arame ele bem esticado, pra ela não embolsar tá bom aqui vocês veem que ela não está embolsada aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais de como foi feita essa fixação aqui nos postes tá aqui vocês veem que tem esse arame ele vai até lá no final da linha até chegar lá no último tanque tá e aqui ó ele foi feito vários pontos de fixação de arame para poder estar tá jogando antipássaro em cima, então primeiramente vocês fazem todo esse estrutural da, fi da, da fixação com o arame e por último vocês jogam a tela antipássaro por cima, tá? Isso aqui vai dar uma economia muito grande tá, para vocês, é, de tempo para estar tá espantando os predadores, tá? Lembrando que não pode estar tá matando esses passarinhos, apenas estar tá assustando eles para eles poderem ir embora e também né vocês vão economizar o prejuízo né na verdade vocês vão estar tá evitando o prejuízo da perca de peixes é, por aves tá principalmente na fase de alevinagem porque é mais fácil de deles serem predados e a parte de alevinos né também de masculinização nós trabalhamos com alta densidade de estocagem é, nos tanques então. É, os peixes, como eles se alimentam de uma em uma hora, eles sempre ficam por cima da água, então facilita muito pro predador, tá bom? Ó, aqui no caso, ó, aqui é um passarinho morto, uma garça menor, ela morreu porque ela ficou enroscada na antipássaro aí depois os meninos vieram aqui e tirou elas. Então essa daqui é a antipássaro que eu comentei com vocês, que vai ser colocada nos tanques das matrizes informação Essa daqui é uma malha de 50 milímetros, tá bom? Vocês veem que é um material feito de polietileno preto. E essa tela, né, a rede antipássio, ela tem várias funções, não apenas para o peixe, tá? Então vocês podem estar tá colocando aí para a produção de plantações, é, piscinas, para tanques elevados ela vai ajudar também, além da, da predação dos peixes, né, vai ajudar na questão do peixe estar tá pulando para fora do tanque, é, nos escavados, nos elevados ela ajuda a... Um sistema antifurto, né? Porque se a pessoa vir com tarrafa dentro do tanque de vocês, dependendo da forma que ela tiver instalada, ela não, é, o pessoal não vai estar tá conseguindo jogar. A tarrafa, então ela também ajuda é, numa questão antifurto, tá bom? É um material que ele tem proteção UV, então ela, ela ficando exposta, ela, ela, mesmo ela ficando exposta ao sol, ela tem uma durabilidade maior. É, no vídeo anterior é, que eu mostrei para vocês, vocês veem que tem alguns rasgos nela, tá? Essa rede antipássaro que eu mostrei, ela já tá instalada há alguns anos aqui na propriedade. E aqueles rasgos que tem mais acima é dos pássaros ficarem enroscados e a gente acabando não vendo, tá? Então, acaba que o próprio passarinho, se ele fica enroscado, acaba estragando a, a tela E aqui, ó, como vocês veem Ela tá encolhida, né? Mas quando vocês puxam É que é que eu tô filmando sozinha Quando vocês puxam, ela dá uma repuxada de um lado pro outro, ó Porque se eu puxo daqui, ó, vocês vão que já ver que ela já vai repuxar do outro lado então por isso que tem aquela perda né, de até 30%. Por isso é interessante estar colocando, comprando uma porcentagem a mais do material tá bom Então assim, é um material de alta qualidade que vai ajudar bastante vocês é, na questão da proteção contra passarinhos, é, tanto terrestres, tanto é, aéreos, proteção antifurto, é, vai evitar que o peixe caia, se tiver num local onde fica próximo a árvores, vai, vai evitar também que caia galhos dentro do tanque, né, material externo, vocês podem usar em galinheiro... Barreiras, é, plantações de flores, então são várias as funções. Ó, oh, pessoal, e sobre a parte de metro linear, como que funciona, né? Nós temos os, é, esses padrões de tela antipássaro, a de 15mm, 20, 25, 30, 50 e 100 milímetros, e cada uma vai ter uma largura fixa, padrão, tá bom? Então, por exemplo, a de 15mm ela tem uma largura fixa de 8 metros e 40 a de 20mm ela tem uma largura fixa de 11 metros e 20, m, e assim por diante. Então, quando a gente fala, ah, um metro linear, ele tá saindo por tal preço, o que que significa? Que é um metro é, pela a largura padrão. Então, se vocês forem adquirir a tela de 15 milímetros, então, é um metro, né, o um metro linear é um metro por 8,40 de largura fixa. Se for, por exemplo, a de 100 milímetros, o metro linear é um metro por 56 metros da largura fixa, tá bom? Então, essa daí é a explicação da, é, do metro linear da antipássaro. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Vocês ficando com mais dúvidas, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe. É, pelo nosso chat da loja ou pelo nosso e-mail contato arroba nosso whatsapp 11 9 4704 8697 ou pelo nosso fixo 11 2021 5593 vou deixar aqui também na descrição para vocês os links para vocês estarem acessando caso vocês estejam assistindo é, pelo canal do youtube tá bom então o link aqui das telas antipássaros vão ficar aqui para vocês Qualquer coisa podem ligar para a gente, estamos aí à disposição de vocês, toda a nossa equipe técnica e contem com os melhores, trabalho com a Brasil Pistas.